bom dia saiba como emagrecer de forma fácil simples e eficiente saiba que emagrecer que é a ciência de perder os quilos do seu corpo tem as suas vantagens porque cada vez que aumenta os quilos do seu corpo mais fácil se torna de, de ou seja você se cansa mais rápido e cada vez menos que você tiver no seu corpo. Desde que esteja dentro dos limites, é claro, você cansa de forma mais difícil, de forma mais devagar, pois emagrecer, emagrecer traz mais agilidade para você entrar dentro de um carro, dentro de um táxi, dentro de um Uber. E cada vez que aumenta os quilos do seu corpo, você se cansa mais rápido para fazer um, algum tipo de serviço mais rotineiro. Mas emagrecer fica mais leve.